Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje vamos fazer mais um passo a passo de vaso decorativo, tá bom? Para vocês estar tá podendo plantar suculenta ou qualquer um tipo de planta que vocês queiram, tá bom? Então vamos precisar de um vaso assim, ó. E isopor, um pedaço de ferro, dois pedaços de ferro, no caso esse aqui eu estou usando de grade de geladeira, ok? E duas medidas de areia peneirado para um aquecimento, usei essa vasilha aqui, ó. Com medida, tá bom? Então vamos logo fazer aqui a massa. Primeiro vamos misturar. Hoje eu não vou colocar cola, não. Vai ser só mesmo a água, cimento e areia peneirada, tá bom? Então a consistência da massa é essa daqui, ó. Certo? Meia farofada. E agora vamos fazer aqui. As pernas do nosso boneco. O que vai ser? Ficar aqui dentro. Você vai fazer isso. Ó. Aqui já é o formato do pé. Então, isso nós vamos fazer nos dois. Tá bom? Vai ficar aqui assim. Vamos reservar e agora vamos untar essa vasilha aqui com óleo, margarina, com o que você chegar em casa também e agora vamos só montar o nosso vaso até aqui ó pessoal já vem até aqui agora vamos só ajeitar aqui as bordas tirar todo esse excesso faço pronto aqui aí vamos fazer só o furo da drenagem lá embaixo tá bom e agora vamos medir aqui o pé as pernas né? ficar aqui assim que eles vai ser de ponta cabeça então vamos envolver de tecido daqui ó para cima para poder enfincar isso aqui ó na terra aí aqui já temos essas tiras de tecido e com essa massa aqui que a gente acabou de colocar aqui vamos só colocar um pouquinho de água fazer essa nata que a gente faz de cimento areia, só cimento cimento e argamassa tá bom? agora então vamos só envolver aqui ó Ó oh, pessoal, com esse pedaço de isopor aqui, vamos cortar para ver os braços, tá bom? Do boneco. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Eu vou cortar mais um desse, tá bom? Aí vamos enrolar com o tecido também. Ó pessoal, vamos deixar secar agora o vaso, os braços e as pernas, tá bom? Por 24 horas da sombra, pra a gente começar a modelar e desenformar aqui essa peça. Ok? Até amanhã. Ó pessoal, já secou aqui nossas peças, tá bom? Vou só desenformar aqui, bem fácil aí aqui ó ficou esses buraquinhos aqui aí aqui já tem uma cauda que eu fiz de água cimento peneirado e cola tá bom? aí vamos passar essa cauda aqui ó por todo esse vaso pronto, fica assim aí essa massa aqui ó é de um de cimento para molde areia, que eu já vou deixar também é, na descrição desse vídeo, o passo a passo como se faz essa massa, tá bom? Aí vamos pegar aqui ó, virar o vaso assim, mais uma bola. aqui Ó, pessoal, fica assim, tá bom? Vou só reservar aqui, ó. Pra gente começar a prender aqui os braços. Ok? Ó, pessoal, o braço já envolver aqui, ó, com uma massa de cimento. E agora eu vou só colocar ele aqui. Umedecer primeiro, colocar um pouquinho de massa e prender aqui. É só ela fazer a mãozinha. Ó. Só fazer uma bolinha, uma coxinha, colocar aqui, tá bom? Ó pessoal, fica assim, tá bom? Aí vamos esperar essas peças secarem por 24 horas na sombra para a gente lixar e pintar, tá bom? Ó pessoal, aqui a peça já secou, tá bom? Lixei aqui com essa lixa aqui ó 120, é lixa fina e vou pintar com essas tinta aqui, tinta PVA, tinta para tecido as tintas que vocês tiverem em casa podem ser usadas nesse trabalho, tá bom? Então vamos começar aqui a pintar o nosso projeto. Ó pessoal, fica assim a pintura, tá bom? Aí eu vou fazer isso no outro pezinho e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Só a pintura fica assim, tá bom? Aí eu vou passar esse verniz aqui, é, verniz spray, mas vocês podem estar usando qualquer um outro verniz, ok? Então pessoal, finalizamos assim o nosso vaso, espero muito que vocês gostem dessa ideia desse vasinho criativo e menino levado, tá bom? e quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações você será avisado para o próximo vídeo e compartilhe, pessoal, esse vídeo nas redes sociais de vocês que só assim vocês também poderão ajudar o nosso canal a crescer tá bom? e o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e comentem lá embaixo também se vocês gostaram tá bom? um forte abraço, mais uma vez não esqueça do joinha